Eu sou a Isa e hoje eu tô aqui pra comentar um pouquinho sobre as novas peças da estação que acabou de virar no COVID. Eu sei que esse vídeo tá saindo um pouco atrasado, pouco, talvez muito. Eu sei também que esse vídeo tá saindo depois que até a série de trocar do verão passou. Porém, eu não podia deixar de fazer. E agora. O melhor é que a gente tem várias peças para analisar, gente. Porque quando é tipo só, ah, virou a estação, já vou fazer o vídeo, tem poucas peças a gente analisar. Agora a gente já pode ter assim, ó, mais peças para comentar. Então vamos começar falando da tela de início do jogo, que sempre muda conforme a estação. E eu vou falar para vocês que eu achei ela bem verão, assim, finalmente, parece a Shakira ali do lado. Finalmente uma tela que você bate o olho e você fala... Verão. Já ficou super característica. Esse fundo aqui também. Então eu gostei disso porque nas últimas é, estações o COVID ele não tava tá fazendo muito sentido, sabe? E agora ele está. E a segunda coisa que a gente vai fazer gente, eu não abri as mensagens do verão. Eu deixei para ver aqui em vídeo. Então vamos primeiro receber o dinheirinho do verão porque eu sim gente, eu não abri, não recebi meu dinheirinho do verão. Então eu quero receber meu pagamento agora vocês estão aqui. Eu posso Recebeu o meu pagamento, eu ganhei mil cash de bônus, porque eu já sou criadora de tendências há bastante tempo seguido. Então a gente ganha esse bônus maior que tem. Agora, o próximo dinheiro aí que a gente vai receber é os 1.200 de todo início de estação. Muito obrigada, Covet. Eu ainda não cheguei no meu 50 mil de novo, galera, mas eu tô chegando lá, tô chegando lá. Agora, a gente vem aqui que tem a... Pegue a onda do verão, né? Então a gente tem vários, vários, vários desafios... Característicos do verão, com água Eu gostei bastante que eles estão pegando Essa vibe piscina E eu vou ficar completamente decepcionada Se a próxima tabela do Rally Não tiver nada a ver com isso Gente, porque assim O Covet finalmente voltou com a ideia de conceitos Olha, tipo, isso aqui não... Faz, faz um tempo que tá mudando isso só, né? Olha só, quando você clica aqui praia com as bolsinhas do Covid acredito eu que a tabela do Rally vai ser essas bolsinhas, essas bolsinhas não, essas sacolas do Covid na areia com o um mar atrás, acredito, é meu chute, vou deixar aqui, né, gravado, caso isso aconteça. Eu não lembro se faz muito tempo não que eles estão mudando o fundinho dessa imagem, que antes era um fundo preto, né, olha só, como pode a gente jogar um jogo todos os dias e não prestar atenção nesses detalhes, né, que as pessoas talvez alguém pensou muito pra fazer isso, ou não, mas a gente não presta atenção nesses detalhes então quando tem alguma coisa diferente a gente nota porque a gente tá acostumado com alguma coisa, mas aí que tá, eu acho que tava com fundo preto mesmo e gente só mostrava o, o negocinho né, o prêmio. Observe bem como tá tudo bem azul, bem água, mar, piscina então tem um conceito, fazia muito tempo que o Covet não tinha um conceito, não tava trazendo um conceito assim, bem conceituado, bem consolidado. Então eu estou muito feliz, sabe, tá? que tem um conceito, eu gosto. Até porque gente, a gente tá jogando um jogo de moda, e moda é conceito. Moda sempre tem um conceito, uma crítica, alguma coisa. Então nada mais certo, sério, né, mas olha aqui, vamos ler a premissa desse, dessa nossa situação. Prepare-se para pegar a onda do verão. Uma mulher pegando uma onda. É por a zona não tem limite na estação que nos permite curtir o sol com muito luxo. Na diz sobre as ondas ao lado da fauna aquática. Descubra maneiras divertidas de fazer uma diferença no mundo ou simplesmente realize seus objetivos pessoais de verão. Independentemente de como você queira passar a estação, diga sim a uma nova oportunidade de mergulhar de cabeça no nosso verão 2021 nosso momento certo para esvamejar exuberância. E nossa temporada de verão 2021 está trazendo seis novas marcas que vão iluminar o seu guarda-roupa virtual. Desafios padrões com saltos revolucionários da Shudas, da... Nossa gente, que nome é esse? Que redefine nossa relação com sapatos que escolhemos ou exiba seu estilo com as Colaborações Multiculturais da ITA inspiradas em tecidos, arquiteturas e artigos do mundo todo, vista-se para qualquer cenário de verão com um estilo sofisticado da nossa vencedora da iniciativa Trading Change, Conrado. Ou experimente um visual simples, pronto para a cidade ou praia, com a estética colorida e leve da Pitusa. não perca a chance de despertar esse lado artístico com um estilo escultural, imaginativo e irrescrito da Marte Triska. Ou com as Joias da Matteo, de Nova York, que se inspira na simplicidade minimalista da arte moderna. Roupas do verão 2021 que não onda, então a gente já tem aqui, caramba, 800 likes, já vão tendo um spoilerzinho das roupas. Esse aqui, gente, eu quero dizer, essas roupas, elas estão super parecidas com uma Covet Collection, quando você olha que é uma jurigal. E é uma jurigal com preço de Covet Collection, vou dizer. E por que isso? Porque é o primeiro lançamento da jurigal em parceria com o Covet, então isso foi desenhado e renderizado por uma artista do Covet, então ela que fez esse, esse look direto desenhando. Por isso que não parece tecido. Porque normalmente eles pegam a foto assim do vestido e fazem um, um circuito lá. E transformam para o jogo. Então esse aqui foi realmente desenhado cada partezinha. Bem legal. Aqui a gente tem... Nossa, que vestido lindo! Já começamos como? Gastando dinheiro nessa Ashley Lauren maravilhosa. Uh, mais um aqui... Nossa, eles montaram uns looks bem bonitinhos. Eu adorei. Um vestido vermelho. Ashley Lawrence tá com tudo. Jurizen, não gostei muito desse vestido. Hum, feio. Nossa, o que, que é isso? Ah, horrível. Estrega da cabeça? Gente, que look feio. Achei engraçado. Ah, esse look ficou legal, mas essa maletinha não pontuou bem. Acho engraçado isso, né? Vou comprar esse aqui também, que eu achei, achei divertido. Achei engraçado isso que o Kobe fica usando. É, cabelo e coisa que não pontua bem, é, né? Influenciando geral, mas... Escolhas refrescantes do editor. Ah, minha gente, se eu tivesse dinheiro, eu comprava todas. Só pra vocês verem o gastando, que eu sei que vocês gostam. Mas a gente vai ver aqui, coisinha por coisinha. Não, excluindo as, as joias que eu não gosto. Vamos ver o que chama atenção. Ó, oh, esse bicho tá bem legal. Mas não... não ele parecia mais dentro da minha filha. Bolsa, essas blusonas... Bonitinho, esse blazer bem barato. Ah, eita, o que, que é isso? Ai, que fofura isso, gente. Vou curtir. Faz tempo que a gente não vê meus itens curtidos, né? A gente podia dar uma olhada depois. Ok, e o pacote de adereços, né? Que a gente ganhou na série. Eu amei o, o arco-íris atrás. As ondas. E o resto eu achei meio generalizado, assim. Ok, o Flamingo não é comum. Mas as asas e os buquês, padrãozinho, né? Bom, vamos ver então sobre as roupas. Eu vi muita gente falando que tá legal essa estação, que a estação tá muito linda que as pessoas estão ficando pobres por causa que a estação tá muito linda. Então eu tô muito animada pra ver, tô com uma expectativa bem alta e eu espero que ela realmente esteja muito legal. Vamos começar aqui com as coisas que eu já ganhei, que eu já tenho aqui. Eu não vou comentar esses itens que são parecidos com itens que a gente já viu, que a gente já conhece. Eu vou comentar realmente se tiver algo muito diferente, como esse vestido aqui que eu falei que eu amei. Mas a gente tem alguns vestidos que são meio padrão. Pera, esse é o vestido da entrada, não é? Muito legal. Tipo, esse aqui é feio. Sabe, eu, eu vou comentar as peças que eu realmente achar diferentes, fora do padrão, fora da caixinha, coisas que a gente gosta de ver. Esse aqui eu gosto de ver, mas não, não é muito fora do padrão. Ó, oh, a gente já tem uns vestidão aqui. Essas coisas é legal, assim. Nossa, a gente, pode ter certeza que esse aqui vai ser muito pedido. Vestido dourado, todas essas são... Eles pedem. os Ashley Lauren bem mais caro do que o comum, né, gente? Nossa, esse aqui é diferente também. Nossa, na real que eu tô realmente assim ah, surpresa, tem vários vestidos diferentes do padrão aqui. aí esse cabelo em cima me incomoda muito, deixa eu prender. Nossa, olha esse que a boneca tá pelada ali embaixo, mas diferente do normal, né? Adriana Papel, que depois que lançaram um trilhão de, de vestidos, pra mim são todos iguais e só basta ter um. Eu sei que vocês já viram todos esses, mas às vezes vocês não, passaram, perderam alguma coisa e eu tô mostrando uma coisa específica aqui. Nidia for Love and Lemons, tá muito fofa, né? Eu adoro as roupas deles, são roupas que eu, eu, eu nunca usaria. Porque não tem nada a ver comigo, mas eu adoro. Ai, que vestido lindo. Minha Nossa Senhora. Ai, esse, esse vestido, eu vou deixar curtido aqui pra, nos nossos dias de glória, a gente comprar, né? Laurelzit Laurel, já tá aí, isso aqui também. Nossa, tem, tem eu tô achando muito variado, gente. E você, olha esse... Nossa, essa aqui tá igualzinho aos anos 90, né? Minha gente. Nossa, ombre? Faz sempre que a gente não vê ombre. Baltrant, tudo pra mim. Baltrant é perfeita. Nossa, espero um dia ter dinheiro suficiente. Ou ser importante o suficiente pra vestir um baltrant. Ó, aqui embaixo me parece que tá mega comum, assim, mega parecido com o que a gente já. Já viu assim? É, os cortes, os vestidos estão bem parecidos com, a gente, com o que a gente já conhece, mas da, dali pra cima, assim, tem umas coisas muito loucas que a gente não vê. Ó, oh, esse aqui é diferente também. Tipo, esse daqui, esse formato a gente já viu, esse corte, esse tipo de vestido e tudo mais. Mas ali pra cima tá bem legal e eu sinceramente eu não entendo qual o sentido de fazer um vestido desse e deixar os peitos da modelo à mostra. É, se você quer colocar um vestido desse no jogo, eles que passam de uma forma correta, né? Porque tá bem ruimzinho assim. Tá, esse aqui tá esquisito. Mas enfim, aqui assim parece que não tem nada muito novo, assim. Só realmente é que essa aqui é uma marca nova. Então é normal eles serem diferentes, tá? Mas de resto, assim. Mais ali pra cima, tão, eu tô vendo bastante coisa nova. Eu tô muito feliz. Finalmente, alguma coisa que eu vou, a, vou ficar animada pra jogar. Macacão, será que entrou alguma coisa? Ah, Baltron, claro. Maravilhosos isso aqui da Conrado. Essa pitusa, ela tem um estilo bem coloridão, né? Bem, bem característico dela, assim. Blusas, que eu adoro ver. Tá? Ah, isso aqui vai ser utilizado. Gente, o que, que é isso? Vamos ver na vida real. Porque eu não entendi o que, que é isso. Como é que fala o nome dessa marca? Não fala, só lê. Que medo! Aqui! Que marca esquisita, minha gente. É couro isso? O site ruim. Pesado pra caramba, viu? Nossa, que coisa esquisita. um chip no meio da... Não, da cara que bem. concreto. Nossa, não sei o que eu acho, o que eu acho disso. Achei, achei, achei... Enfim, achei essa marca esquisita. Bem peculiar. Narcis no começo sempre vem com tudo, né? Depois ela lançando uma coisa ou outra. Ó, oh, uma versão... Ó, oh, por exemplo, olhem essa blusa. Ela tá bem legal, mas eu acho que é porque tem um top embaixo. E nos vestidos eles tiram esse top embaixo. Oh, Kynja, sempre fazendo coisinhas bonitas e acessíveis pra gente, né? Ah, só tem isso de blusa. Os ombret, voltando, eu amo ombret. Vestida que tá bombando mesmo, né? De resto, calça, gente, por favor. Eu não tenho mais calça. Eu não, eu não tive nenhuma calça que prestasse na primavera. Sério. Uh, sério. Vamos ver... Não sei combinar com essas calças assim. Já go gostei dessa. Putz, gente, tá complicado achar. Ó, oh. opa, só que tá... calquei. Cara, calça é muito difícil, né? Eu gosto de calça assim, fica bonita na doll. Na vida real, eu não curto em mim, mas eu sou muito baixinho. Acabou. Tá ruim de calça, hein? Gente, o que, que é isso? Nossa, que horrível isso. Desafio. Duvido alguém combinar esses shorts com alguma coisa que fique bonito. Um look inteiro. Com esses shorts aqui, eu rio. Shortinho de praia, pelo visto é de crochê. Ai, que lindo! Saias. a Gente, chama uma... Essa aqui já ganhou de mais bonita, né? Óbvio, mas vamos ver se tem mais alguma coisa que veste. Ah, o Eu tô vendo certo? Não. Não. nove mil? Jesus, imagina se eu clico em comprar, acho que eu tenho que ripar. Não, no 9 mil? Faz tanto tempo que eu não vejo uma, um item custar isso. Ai, legal, abre o site, não abre. Quero ver. Nossa, gente, tem gente que comprou. 9 mil. Eu nunca na minha vida ia pagar. Gente, não. Essa, essa marca tá cancelada pra mim. Kaydra assim, sempre favorecendo, né? 595. Tem pouquinha coisa ainda, gente. Mesmo esperando um tempo, eu tô achando que tá fraco ainda. Ó, eu tenho dois saltos só. Vamos ver os saltos que tem aqui, os sapatos no caso, né? Ai, ah, eu gostei desse... Eu gosto desses sapatos esquisitos. Ah, essas botinhas, gente! Eu amo essas botinhas, eu vou falir só com essas botinhas, sério. Nossa, galera. Hum, nossa. Isso aqui vai chover em desafio, esses sapatinhos aqui. Finalmente estão colocando mais tênis pra gente. É, sapato e vestido é o que mais tem até agora. Vamos ver essas bolsas de palha, que eu não isso aqui, sempre vão ter uma bolsinha de mão. É, gente. Olha, eu esperei um tempão. Eu tô achando que tá fraco. Nossa, bolsa, eles sempre colocam um monte, né? Olha isso. Minha nossa, quanta bolsa. Vestido e bolsa que tá em alta. Nossa, bolsa eu acho, grande. Eu achei que era menor. Ai, gente, joia, eu acho que eu não quero falar. Hum, não quero falar muito, não. Porque eu não... não ai. Gente, acho que joia é um negócio que eles mandam a gente usar tanto e não aparece nada? Olha isso, 19.500 que limpia, meu amor de Deus. Isso aqui é tudo item que eles não conseguiram colocar no, na, no sprint semanal. Sprint? É sprint, né? Semanal. E daí eles não sabiam mais o que fazer, porque já ia ficar obsoleta por causa do verão que chegou. E daí eles jogaram aqui pra gente comprar. Hum. Não, não gosto. Ah, essa Covid Collection, galera, eu achei ela muito legal. De verdade, eu, eu gostei muito dessa Covid Collection. Pra mim, é um ponto bem alto. Nossa, a nossa, Laurel, eu não tô gostando das coisas da Laurel. E vocês? Eu, eu realmente não estou gostando. Eu acho que já, já teve épocas que eu chorava mais, assim. Que eu queria muito alguma coisa. E eu não ia comprar porque era muito caro. Mas agora eu acho que tá ficando ruim. Eu amei essa marca Frente Connection porque ela é muito barata. Ela é muito barata. Ela vai ajudar a gente horrores nos desafios. Cara, eu tô ficando chocada. A gente fala muito barata, né? Mas que ela é barata no jogo. E na vida real eu acho que ela não é barata, não. Que isso, misericórdia. Nossa, me dá até uma tristeza olhar. Sweater, colete, colete. A gente tem essa cover de Connection. Linda! Leg nunca tem. Não sei nem por que, que existe essa seção legging ainda, se ninguém usa. Essa meia calça, meia calça a gente usa, mas nunca tem nada legal. Meia também. Gente, eu não compro meia desde outono de 2020. Então, é... Acessórios. Gente, que legal isso. Sério, eu fiquei apaixonada nessas covas de de verdade. Mentira, que eu lutei pra ganhar esse chapéu e ele era da primavera. Nossa, eu tô um pouco decepcionada estava esperando ver um monte de coisa legal aqui e tem tipo chapéu de praia e umas coisas feias nossa os acessórios tá bem ruim moda praia claro que vai ter muita coisa legal esse biquíni que eu já comprei que eu sou louca nem nada ai ah, agora essa saída de praia acho que tinha que ter mais mais itens nossa agora sim os biquínis tão bonitos né porque sempre os é um biquínis feios com aquelas coisas da Camila padrão. Ui, agora a gente tá com uns biquíni mó legal. Isso aqui dá pra usar super. Gente, sério. Comprem esses aqui porque eles vão ser muito bons com aqueles desafios de elfa da floresta, não sei o quê. Vai combinar muito bem. Vai ser bem legal. Finalmente, biquínis da Delta aqui. E só. Com. Com é isso, a gente terminou de ver as roupas que era pra isso que a gente tava aqui. O que eu achei, assim, de tudo, né? Eu amei o conceito, que eles agora têm um conceito. Mas eu achei que tá meio fraco de moda praia. É verão e a gente sempre espera bastante coisa de moda praia. E tava fraco. Como a gente esperava, vestido é sempre o que tem mais, né? É isso, gente. Vestido, bolsa e sapato é o que tem. E o resto vem vindo conforme a estação vai passando.